Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu vim aqui conversar sobre tecidos com vocês. Acabou de chegar para mim vários tecidos lá do Saia de Saia, como vocês sabem, o Saia de Saia é parceiro aqui do Alfinetadas da Moda, eles têm loja física, loja online e também tem WhatsApp. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação Caso você queira, estar adquirindo os mesmos tecidos que eu estou aqui mostrando nesse vídeo. Lembrando que todos os tecidos que eu mostro aqui pra vocês, a gente vai fazer um projeto com molde, tá? Então, se você quiser já comprar, já corre lá para adquirir o seu. Todos os links aqui embaixo no box de informação. Eu vou falar um pouquinho de tecido, falar, mostrar de perto pra vocês... E detalhe, gente, eu sempre falo, lá no Saia de Saia não tem só tecidos, tá? Tem aviamentos, roupas prontas, e assim, eles me... E dessa vez, eles me enviaram vários aviamentos, e eu vou mostrar tudinho pra vocês, de pertinho. E a gente vai conversar sobre tecidos, então, eu vou mostrar o tecido, falar o que dá pra fazer... Pra que serve, várias coisas aí a gente vai falando aqui no decorrer do vídeo. Se você ficar com alguma dúvida e quiser que eu traga mais vídeos sobre tecido, deixa aqui embaixo no, no, campi, no campo de perguntas, falando o que, que vocês querem. Então agora eu vou mostrar os tecidos um por um que chegou pra mim, vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? Tá? E aí eu vou falando aí no decorrer do vídeo o que a gente pode fazer, é, se o tecido ele tem bastante caimento, se ele não tem, se o tecido é transparente, se precisa de um fogo. Enfim, gente, fica aí que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. É mais um bate-papo aí com vocês sobre tecido, tá? Bom, prendi até o cabelo que agora vai dar calor. Gente, todos os tecidos, olha, vem super bem embaladinho, tá vendo? Ó? Eu já abri aqui. Vem um capricho que vocês já sabem, né? Quem conhece aí o Saia de Saia já sabe Então eu vou abrindo aqui com vocês e mostrando um por um Vamos primeiro falar deste daqui que é um tecido Tá vendo? Eles mandam tudo super bem embaladinho Gente, este daqui, olha É um tecido, ele é preto, ó E ele é um crepe carolina, tá? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Crepe Carolina, ele é exclusivo lá do saia de saia, tá? Ele tem um pouco de elastano e ele é um crepe, geralmente o crepe ele se destaca pelas texturas que ele tem, tá? Este daqui ele tem uma textura, mas é bem pouquinha, ele tem a textura do crepe, ele tem um pouco de elastano, tá? E ele é super grosso, ele é encorpado. Ele não é um tecido que precisa de fogo. Geralmente, os crepes que você encontra aí pra comprar, é, você sempre vai encontrar uns crepes mais fininhos, mais transparentes, que ou você vai fazer uma blusa, que você pode usar ela como uma blusa transparente, ou você vai ter que pôr fogo. No caso do crepe Carolina, que é lá do Saia de Saia, não, gente, não tem necessidade. Ele é um crepe encorpado e ele tem elastano... E por ele ter esse elastano, ele tem uma vestibilidade muito boa. Então, o que, que eu falo pra vocês que dá pra fazer? Tem outras cores, inclusive tem estampado crepe carolina, tá? Gente, o que que dá pra fazer com crepe carolina? O que vocês fizerem. Porque ele tem caimento. Ele tem uma vestibilidade, por ele ter esse pouquinho de elastano aqui, vamos supor, eu quero fazer um vestido tubinho com esse crepe. Vai ficar maravilhoso! Porque ele vai assentar certinho no corpo. Uma saia secretária, maravilhoso. Um blazer, maravilhoso. Então, este daqui não são todos crepes que é tão versátil assim, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês um outro modelo de crepe que eu tenho pra vocês conseguirem ver a diferença do que eu estou falando. Eu peguei aqui, gente, um crepe pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha... Este crepe é o crepe mais comum que vocês encontram no mercado, ele também tem muito pouquinho elastano, na verdade ele nem tem, não chega a ser elastano, é que quando você puxa, por ele ser molinho, geralmente a gente puxa, quando você puxa ele cria, é, ó, porque vamos supor, se eu corto no viés, ele tem elastano, tá vendo? Então quando você puxa, o crepe ele não tem, ele não chega a ter elastano, mas como ele é um tecido mole... As fibras, elas não ficam certinhas, então na hora que você puxa, você acha que tem elastano, porque as fibras, elas meio que se torcem ali, na hora que você puxa, ele meio que dá essa, né, essa sensação de, de elastano, mas o crepe comum, ele geralmente não tem elastano. Ele é transparente, é um... Ó, tá vendo? Olha... Ele é um tecido que vai precisar de forro se você for fazer algo como uma saia. Não fica legal, eu não acho que fique legal fazer calça, por exemplo. Blazer também não dá pra fazer. O crepe comum, ele já é mais um crepe pra você usar em vestidos, blusas e saias. Sempre usando forro. O crepe carolina, não, gente. O crepe carolina, gente, olha a diferença. Olha isso. Eu vou pôr depois na mesa pra vocês verem, Tá? Mas a diferença é muito absurda, é, grit, é gritante a, a diferença. E este crepe aqui, ele é a exclusividade do saia de saia, então vocês não vão encontrar em outro lugar. Estou aqui me enrolando toda na linha, tá? Então, este daqui, como eu disse, ele é muito versátil, vocês podem fazer aí diversas coisas. Eu acredito que dê pra fazer calça, dá, tenho certeza. Blazer também dá, tenho certeza. Blusa dá. Saia da, vestido dá, vestido, tanto vestido mais fluido quanto vestido mais justo. Saia mais fluida, quanto uma saia mais justa. Então, é um tecido aqui que você pode estar tá trabalhando aí com qualquer peça que venha aí na sua mente. Vou criar isso. Se você tem dúvida, é iniciante. E a outra coisa, detalhe do crepe, Carolina. Ele é um tecido fácil, tá? Ele é fácil de costurar. Esses crepes aqui, que são os mais comuns aqui de mercado. Eles são ele lembra bastante esses crepes, ele lembra musseline, né? Não, não chega a ser uma musseline, né? Lembra, gente, lembra. Quem já trabalhou sabe do que eu tô falando. E ele é mais chatinho de costurar. Pra quem... Ele é molinho, tá vendo? Então ele é mais chatinho de costurar. Se você não tem muita prática e você quer fazer uma roupa com crepe, opte pelo crepe carolina, que ele é bem mais fácil de costurar, tá certo? Então agora a gente vai pro próximo tecido. Também... Super bem embaladinho, tá? Ó, um capricho maravilhoso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá no Saia de Saia, vocês vão encontrar vários tecidos e aviamentos de marcas, de grandes marcas. Inclusive, tem tecidos assinados por essas grandes marcas. Aviamentos, um monte de coisa. Que se você quiser saber mais sobre marcas e afins... Entre em contato com as meninas pelo WhatsApp que está passando aqui pra vocês, tá? Entre em contato com elas que elas explicam tudinho e mostra pra vocês, tiram foto dos tecidos, tá certo? Este tecido aqui, gente, ele já é um tecido mais bem mais encorpado. Ele é assinado por marca esse daqui, esse daqui é o ponto Roma, tá? Gente, olha este ponto Roma. Olha, eu já trabalhei... Depois eu ponho na mesa e dou um zoom pra vocês verem de pertinho, tá certo? Eu já trabalhei com o ponto Roma de... Na verdade, acho que eu comprei no Brás. É, comprei lá na rua Jolie. Eu não tenho mais ele aqui. Acabou e os retalhos eu acabei dando embora. Mas, gente, não parecia. Parecia a malha perto do ponto Roma, lá do saia de saia. Ele é muito encorpado. Ele tem elastano, bastante elastano, olha. Tá? Tá? Não é transparente de maneira alguma. Ele lembra, porém, lembra, tá, gente? Lembra o quê? O neoprene. Ele lembra muito o neoprene, só que não aqueles neoprenes mais fininhos. Porque também... Uma coisa que eu quero falar sobre o tecido pra vocês. É, vamos supor. Quando eu falo de crepe. Gente, o que tem de tipos de crepe... é Tem inúmeros... Às vezes você vai comprar um tecido... Você pode estar aí 20 anos no mercado Você vai comprar um tecido, vão te vender como crepe Você vai falar, meu Deus, isso aqui eu nunca vi como crepe Porque assim, gente, é... o pessoal coloca nomes nos tecidos, tá? Então tem que ficar muito atento a isso Então às vezes eu falo, ah, esse tecido é crepe, esse tecido é crepe, esse tecido é crepe Vários, só que são totalmente diferentes, tá? Então tem muito isso Aí você fala assim, ah, eu vi naquela loja Josi, o crepe no saia de saia, sei lá, não sei quanto que é, gente Mas vamos supor... Tá R$29,90, mas eu vi na outra loja o crepe por R$9,90. Gente, tem crepe e crepe, tá? Eu sempre falo pra vocês, se vocês vão fazer uma peça, por que, que vocês vão me comprar um tecido vagabundo? Já investe no tecido melhor, que é pra peça durar por resto da vida. Você já vai ter todo o trabalho de costurar a peça, certo? Por que, que você vai comprar um tecido? Ah, mas eu tô fazendo um bom negócio. Será? Que você vai fazer um bom negócio? Será que esse crepe lá pra frente ele não vai começar nas costuras? Tudo abrir as costuras? Porque crepe, chifão, musseline, você tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Então, fiquem atentos, gente. Procurem sempre comprar. paga um pouquinho mais caro, mas compra um tecido que é melhor. Tem a qualidade melhor, tá? E este ponto roma, eu já fiz um macacão aqui com vocês. Com o ponto roma lá de sai de saia. Deu o que falar aquele macacão, gente. Porque é bem diferente. Adoro ele. E esse tecido aqui, ele já esse daqui é bacana se você quer fazer um vestido tubinho, bem justo no corpo. Mas você fala assim, Josi, eu apanho pra colocar zíper. Gente, usa o ponto Roma. Ele fica maravilhoso no corpo e você não vai precisar colocar nem botão, nem zíper, porque ele tem muito elastano. Então não vai ter essa necessidade, tá? Então... Calça também fica legal, porque apesar dele ser grosso, ele tem um caimento legal, então uma calça mais soltinha na barra fica show, gente. O que eu não aconselho a fazer com o ponto Roma? Ah, deixa eu ver, blusas talvez, essas blusas... se for justinha, ok, mas se for uma blusa que você queira que fique mais larguinha, não vai ficar com caimento legal, do resto, vestido Vestido godê, fica lindo Só que detalhe, vai dar um super O que, que vocês acham De eu fazer um vestido godê Com este ponto Roma, pra vocês verem Como ele fica, gente, isso aqui fica deus deus ele fica com volume Na barra, maravilhoso O que, que vocês acham, um godê total Me falem aqui, eu não Acho que eu nunca trouxe um godê tão Opa, tô batendo aqui no tripé, gente, peraí Peraí, aí. tem bastante tecido aqui então me falem o que, que vocês preferem Querem que eu faça aqui pra vocês verem como que fica o caimento numa saia godê total com esse tecido Isso daqui, gente, se vocês pegarem, é que, é que ele é um tecido pesado, tá? Então, tipo, talvez não aconselharia vocês a fazerem, ah, vamos supor, uma calça pra usar no verão Vai ficar uma calça pesada, vai ficar uma calça mais quente é, Mas que nem, se for uma saia, beleza, tranquilo uma bermuda, essas bermudinhas mais certinhas Legal, fica, olha que legal Fazer um conjuntinho de bermudinha E minha luz aqui tá piscando é, Fazer uma bermudinha Com um coletinho, Alessandra Eu sei que você gosta de colete, não esqueci Do seu colete, Alessandra, vou fazer, viu Gente, então fica Bacana vocês fazerem Aí, né Várias coisas, eu tô pensando Em fazer um vestido godê Pra vocês verem como é que fica o caimento deste ponto roma então, é um tecido mais encorpado. Lembrando que, é, sempre depois que eu acabar de falar, eu vou pôr aí pra vocês o videozinho mostrando ele na mesa. Como eu disse, este daqui é um tecido assinado por uma marca, tá? Olha, tem bastante tecido. E deixa eu ver se tem algum outro tecido que você... Olha, se você for... Eu acabei esquecendo de falar do crepe. O crepe, Carolina, não tem um outro que eu poderia falar pra você similar, assim, vamos supor... Pra você substituir, né? Este daqui até eu falaria pra você: olha, se você não quer usar o ponto roma, usa um neoprene, mas um neoprene encorpado, tá? Lá no saia de saia tem vários neoprenes e os neoprenes deles são bons. Lá no saia de saia tem vários neoprenes que dá pra você substituir se você não quiser o ponto roma. Mas eu já trabalhei com o ponto roma. Se você quer um tecido diferente aí, que ninguém. É, é, um, é um tecido que não é tão conhecido, assim que nem o neoprene. Então. É aquele tecido que você vai fazer a peça, a pessoa vai falar, nossa, mas que tecido lindo, que tecido que é esse? Então, eu recomendo o ponto Roma, pelo menos uma vez aí, é que nem o Tencel lá do Saia de Saia também, se você nunca usou o Tencel, pelo menos uma vez compre o Tencel, compre o ponto Roma, porque são uns tecidos bem diferentes que vale a pena você comprar e fazer pelo menos uma peça pra você ver. Bora pro próximo tecido. Próximo tecido. Gente, esse tecido aqui é maravilhoso. A estampa dele, olha isso, gente. É uma malha montaria premium. Confesso que eu também nunca trabalhei com esta malha lá do saia de saia. Mas eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem a textura. Espero que esteja focando, senão eu mostro ali na mesa. Tá vendo que ela tem um monte de risquinho, gente? É linda essa malha. Ela é super encorpada. Olha o... Ela é super grossa. Gente, tem um elastano, mas é grosso o elastano, sabe? Gente, tecido top, viu? Sério mesmo. Fora... Est... Tem outras estampas lá no site. É a primeira vez que eu vou trabalhar com esta malha montaria premium, tá? Exclusividade do Saia de Saia. Então vamos lá falando sobre o tecido. Ah, um detalhe importante, se você tem é, dificuldade na hora de costurar, você não sabe, quando você compra um tecido, você não sabe que agulha usar, qual a tensão da sua máquina você deve colocar, é, se o tecido pode ser passado a que temperatura, lavado aqui, se pode ser lavado em máquinas é, que aquelas laves seca. Lá no Saia, de Saia, no site, sempre quando você entra em qualquer tecido, tem tudo, gente. Tem tudo, desde a, a, a, o tipo de agulha, tensão da sua máquina, gente. Tem todos os detalhes do tecido, tem a composição do tecido. Então, se você ficar com alguma dúvida, eu acho legal, porque lá tem tudo super explicadinho, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho desta malha, tá? Ah, as minhas primeiras impressões, amei, adoro malha. E essa daqui ela é super encorpada. Gente, dá pra fazer? Então, olha. O que eu não faria com esta malha? Também a mesma pegada do ponto Roma, tá? Não faria uma blusa com um caimento. Sabe? Essas blusas é, com que, que, que você quer mais fluidez na peça. Talvez isso. Porque, como é uma malha mais encorpada, então ela ficaria legal. Olha, pra mim, eu que sou do, da pegada mais esporte. Eu já faria um conjunto pra mim com uma blusinha mais justinha, uma calça, ficaria lindo. Até porque ela é clara, não precisa de fogo, com certeza ela é muito grossa. E assim, é, tem um problema de, de você fazer calças com tecidos claros, é que marca muito o corpo, né? Só que esta malha aqui, ela é super encorpada, então só pelo toque dela eu tenho certeza que não vai marcar. Então aí uma costura talvez já um conjunto aí para usar no outono e inverno que, que vocês acham Me falem aqui embaixo nos comentários próximo pacotinho aqui tem três tecidos tá já vou tirar os três aqui aí a gente já fala sobre eles vamos falar aqui do próximo que é o nosso queridinho já trabalhei algumas vezes aqui com este suede double importado, também exclusividade do Saia de Saia. Olha, gente, que maravilhoso essa cor, é um coral. Gente, o suede, para quem não sabe, ele tem essa textura, olha, vou por pertinho pra vocês verem. Lembra muito veludo, tá vendo? E ele é o double, que dá pra você usar dos dois lados. De um lado ele tem essa pegada mais veludinho e do outro lado ele é lisinho. Esse detalhe que dá pra você usar o tecido aí dos dois lados, então dá pra você fazer acabamentos, brincar aí. Então, olha, o suede double, ele tem bastante elastano também, tá? Não fica transparente, então não é um tecido que você vai precisar colocar fogo. Eu tenho um suede aqui, que eu comprei há muitos anos, lá na, na rua Jolie. Eu até deixei aqui pra mostrar pra vocês, gente. É sério. Ele também tem elastano. Ele não é double, né? O que significa que... Na verdade, eu já fiz um projeto aqui com vocês. Com esse... A diferença... Ele tem elastano, tá vendo? Olha. Então, ele tem essa pegada mais veludinho. Gente, vocês não têm noção do que eu estou falando. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha isso, gente. É muito mais... Esse daqui eu não lembro quanto eu paguei, gente, mas... Olhando ele agora, e com este outro suede aqui, que é de qualidade muito superior, esse daqui lembra pra mim tecido de almofada. Se é que eu já não comprei de tecido de almofada. Porque ele é muito inferior. Ele é muito inferior. Então é isso que eu falo, sabe? Às vezes você olha lá você fala ai, ah, tá caro. Não tá caro, gente. Não tá caro. Tem diferenças de suede, tá? Como em todos os outros tecidos vai ter. Então, este daqui... Também é um tecido que dá pra você brincar, sério, dá pra você fazer tantas coisas, tantas peças, vestido, saia, blusa. E é legal esse daqui porque ele não desfia, né? Então, e usa bastante é, isso daí no suécio, você corta o mais reto que você conseguir possível, que dá, gente, com paciência você corta retinho aí... E aí você não precisa fazer é, acabamentos nele, tá? Tem bastante blusinha aí pra vender já, assim, que você já encontra nas lojas, assim. Gente, ignorem esse barulho de obra, mas se eu não gravar aqui, eu não vou conseguir gravar nunca, porque a sua obra não termina. Então, aproveitando aqui, ó, se você quiser uma tesoura boa pra você fazer seus cortes aí bem retinho, essa tesoura aqui, lá do saia de saia também, de titânio, tá? Gente, pra mim não tem tesoura melhor, eu tenho várias tesouras aqui, essa daqui pra mim é a campeã de todas, a melhor, tá? Então, se você for investir numa tesoura, tesoura de titânio lá do saia de saia. Não perde o corte nunca. Então tá aqui, gente. Dá pra fazer aí também... Olha, eu acho que eu vou fazer uma bomber. O que, que vocês acham? Eu já tô pensando em peças mais outono e inverno, né, gente? Até porque nós já estamos praticamente saindo... Praticamente não, né? Vai demorar um pouco. Tudo bem que aqui não faz frio, né? Mas não é um tecido muito grosso. Então, se eu fizer uma bomber, eu vou conseguir usar tranquilo aqui no nosso frio do Brasil, entenderam? Porque, né? Ou também vestido de tubinho, gente, não sei o que, que vocês me falam. Dá pra fazer várias peças e fica lindo. Macacão. Ah... Olha, talvez o que eu não faria, tá? De todas as outras coisas eu faria. Talvez o que eu não faria? Um blazer. Porque ele não vai ficar um blazer muito social, ele vai ficar uma peça mais esporte, então talvez um blazer não. Mas de resto, se bem que se você pegar e fizer um blazer e colocar aqui um cetim de forro no blazer, ele vai ficar estruturado. Então dá assim também pra fazer até blazer, olha, sério, esses tecidos aqui são bem versáteis, tá? Dá pra você fazer aí tudo que é peça que passar pela sua cabeça. E detalhe, se você não tiver overlock e você quiser comprar esse tecido, gente, não tem problema. Vocês conseguem construir esse tecido na máquina doméstica, tá? É só trocar agulha, só comprar agulha específica pro tecido, que são aquelas agulhas de cabeça dourada. Malha, você sempre vai colocar agulha de cabeça dourada, tecido plano. A agulha ela é inteira prata, tá? Aí a numeração depende da gramatura do seu tecido, mas aí, conforme eu for fazendo as peças, eu sempre falo pra vocês. O próximo tecido é uma saia pareô quadrada, gente. Olha que bacana, não vai conseguir ver aqui. Eu já fiz o pareô normal com vocês, né? Essa daqui ela parece um lenço gigante. Ela é quadradinha certinho a estampa dela. E ele tem uma... a estampa dela é bem praia, assim, então ficaria legal até pra fazer aí como saída de praia. Ele já é um crepe, esse daqui é o crepe mais fininho, tá vendo? Este daqui, ele não vai precisar de... ele tem bastante elastano, ele não vai precisar de forro por conta da cor dele que é escura. Mas, ó, se fosse a cor clara, ia precisar colocar um forrinho, Tá vendo? Então, gente, esse daqui é muito simples, gente Porque, na verdade, você só vai cortar aqui Na verdade, é, tô pensando aqui como que é o pariu quadrado, gente Porque eu já trabalhei com a saia pariu Que você compra... Lá no site de saia vocês têm lá Vocês entram lá, vocês vão ver que tem vários modelinhos Que você já compra e ela já vem certinho onde você tem que cortar Cortou, fez a barrinha, minha amiga Vestiu, tá? Beleza, já tá com a saia pronta É sério, cinco minutos você faz uma saia essa daqui, olha, também já tem a marcação. Na verdade, já tá cortada, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que cortar aqui, ó. E daí, será que já tá pronto, gente? Será que é só fazer a barrinha? Jesus, se for isso... Eu tô achando que é, porque daí eu só amarro ela. Gente! Isso aqui acho que é mais prática do que a outra. Vejamos, na hora de costurar. Acho que vai ser a primeira peça que eu vou fazer com vocês. Tem várias estampas, tá? Então, essa daqui... Na verdade, como já é uma peça pronta, é a saia pareo, né não tem como eu falar muito, né? Tipo, o que, que dá pra fazer, até porque, né? É uma saia, né, gente? Dá pra usar como vestido, dá pra usar como canga, mas é a saia pareou quadrada essa daqui. É o modelinho quadrado. Vamos fazer juntas, tá? E o próximo e último tecido é uma seda pura também, assinada por marcas famosas, tá? Gente... Que seda que é essa? Nossa. Olha a estampa disso, gente. Vou falar o que, né? Vou falar o que pra vocês? Aí vocês vão falar, tá, Josi, que tecido que eu substituo? Ah, minha amiga, seda? Você não vai substituir por nada. Nada. Porque seda é só seda pura mesmo pra ter esse caimento. Nenhum outro tecido vai ter este caimento. E você sabe o que é bacana dessa seda deles? Que... Geralmente, seda pura, ela vai precisar sempre colocar um forrinho, porque a seda, ela é um pouco mais, mais leve, é um tecido bem mais leve, né? Caimento, gente, caimento de seda, sério. O que, que eu não aconselho vocês a fazerem com seda pura? Peça que vocês queiram que fiquem mais estruturadas, porque a seda... Ela é um tecido fluido. Então, você vai procurar sempre fazer peças mais fluidas, entendeu? Com aquelas peças mais leves. Vamos supor, se você quer uma saia godê, mas você quer que ela fique volumosa, com a seda pura não vai ficar, tá? Ela vai ficar maravilhosa se você fizer uma saia godê, mas ela não vai ficar volumosa. Ela vai ficar toda fluida, entendeu? Então, gente, peças mais fluidas sempre optem por tecidos mais finos, mais leves. E esse daqui eu achei bacana... Pelo, porque a cor de fundo dele não precisa de forro, gente. Eu não sei vocês. Mas eu não gosto de colocar forro nas minhas peças. Assim, vamos supor se eu for fazer um vestido, sabe? Não gosto. Ah, eu prefiro fazer a peça toda embutida com o mesmo tecido, mas eu não gosto de usar tecido de fogo. Bom. Gente, maravilhoso. não tem como substituir uma seda, gente. Seda é seda e você vai te substituir. Se você for substituir, é por outro tipo de seda. Então, agora eu vou mostrar os aviamentos e tecido por tecido pra vocês, tá? Gente, olha que coisa mais fofa, os saquinhos que vem os aviamentos. É que tá tudo amassadinho, porque eu já abri, reabri, abri, reabri várias vezes aqui, porque eu fiquei apaixonada pelos aviamentos. Então, vem tudo assim, do saquinho do saia de saia. Eu achei muito fofo, gente. Eu vou tirar tudo aqui e mostrar um por um pra vocês. Então, tá tudo aqui, olha. Eu já tirei dos saquinhos, eu separei, tá? Botões. Fivelas de cintos, apliques e zippers. Então vamos zíperes, vamos começar pelas fivelas de cintos Ó, vem tudo assim, gente, super bem boladinho Olha o tanto, opa Olha o tanto de fivela que eles me enviaram Então pra vocês terem uma ideia do tanto de, de opções que tem lá no site Olha, essa daqui é de madeirinha, tá vendo? Essa daqui é de couro essa também, só que é no marrom e menorzinha. Essa daqui, gente, olha que linda! Essa fivela de cinto. Essa daqui também, pretinha. Então, vamos fazer cinto aqui no canal. Aí me enviaram também duas fivelas de metal. Essa fivela aqui. Isso daqui eu não, não sei nem se eu faria. Eu acho que eu colocaria de detalhe no vestido. Olha que maravilhoso isso daqui, gente. E ela é de metal, ó. Com certeza eu vou utilizar em algum vestido. E esta outra aqui também. Gente, é muita, tem muita coisa de aviamento lá no site deles. Lembrando que tem bastante aviamento de marcas, tá? Então vale a pena, ó. Ó, que maravilhosa. Essa daqui é de cinto. Eu não sei nem como, sei nem como funciona, gente. Então pra abrir, aperta e pra colocar também. Ó, tá vendo? Olha que maravilhosa essa fivela. Então de fivelas foram essas que eu recebi Faremos então cinto aqui no canal, aqui no, no blog Botões, elas me enviaram, a Luciana lá me enviou Ah, tem uma ponteira aqui, que eu vou fazer acho que uma calça com outro tecido lá do saia de saia Ela é de metal, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Não é plástico não, meu povo Ó, Ai. Ó que bacana essa ponteira eu acredito que tenha em outras cores, tá? E aí, botão. Olha os botões que diferentes. Olha esse daqui, quadrado. Ele é um rosê. Ele é um rosinha, tá vendo? Não é transparente. Ele é transparente, mas ele é puxado pro rosa. Esses aqui, branquinhos, que é sempre bom a gente ter, né? Ele tem. Olha que bacana. Os furinhos de ilhós. Aí tem do mesmo modelinho, ó. O preto, só que maior tá vendo? Aí tem esses transparentes aqui, e tem esses daqui, que isso aqui é por luxo, gente, olha esses botões, deixa eu tirar do saquinho, né? Olha isso, isso aqui não é nem, olha, isso aqui é pra você usar como detalhe, gente, olha esses botões, que maravilhosos, então, tem gente, se vocês quiserem é, botões diferentes, aviamentos diferentes e não encontrar no site, porque assim, às vezes no site não tem tudo, mas na loja física deles, gente do céu, eles têm loja em Americana e Sorocaba. Então, se você morar perto de alguma dessas cidades, vale a pena você ir nas lojas, tá? Mas se você não mora e você quer, manda um WhatsApp e pede para as meninas te mandarem foto de todos os botões que elas mandam. Aí, olha os zíperes deles, que diferente de metal, super, gente, olha, olha isso, que maravilhoso, isso aqui é um tecido, tá, e aqui é de metal. Aí ela me enviou, olha, o dourado e o prata, branquinho, e me enviou também, igual do preto, o dourado e o prata, gente, é maravilhoso. Esse zíper é pra você usar como acabamento na sua peça, tá? E aí, se vocês verem o trem que eles têm na loja, de aviamentos. Ai, ah, meu Deus. Eu não sei vocês, mas eu amo isso daqui. Olha esses aviamentos. Tem muita opção, gente. É 3D. Olha isso. Olha isso daqui. Este, esses dois iguais. E tem este. Olha esta rosa. Gente do céu, olha essa rosa. 3D. Olha isso que maravilhoso. Olha. Aí, que nem a Luciana falou pra mim, entendeu? Se você achar que é muito comprido, dependendo da peça que você for fazer, você pode cortar ou embutir essa parte, ó. Aí depende. Eu já vou querer usar tudo, né, gente? Aí eu pensei em usar essa rosa no. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No crepe Carolina Preto. Olha, eu tive que mudar o jeito de filmar pra vocês verem aqui a cor exata, né? Que tava estourando. Daquele outro jeito que eu gravo. É, olha isso, gente. Pra usar aqui essa rosa no preto, no crepe Carolina Preto. Que maravilhoso. Me falem aí o que, que vocês acham. E essas outras duas com este suede. Olha isso. Sério. Maravilhoso, né, minha gente? Não tem nem o que falar. Então, provavelmente, eu vou fazer algum projeto assim... Sugestões, Estou aceitando aqui embaixo, tá? No, no campo de perguntas, é só deixar aqui embaixo. Agora, vamos mostrar o tecido de pertinho pra vocês verem. Este daqui é o crepe Carolina. Eu não vou ficar falando muito, tá, gente? Só vou mostrar porque o vídeo já tá gigante, ó. Este daqui é o suede double importado. Lado peludinho. E o outro lado dele, tá vendo? Não precisa de forro. Seda pura. Avesso. mario quadrado, que é crepe também, olha a textura do crepe dele malha montaria premium, olha aqui a textura que eu tinha falado pra vocês, eu não sei se eu tinha conseguido mostrar o avesso dela, branquinha Ponto Roma, o avesso. Então, foram esses os tecidos e aviamentos que eu recebi do Saia de Saia, só aviamento e tecido top. Gente, qualquer dúvida que ficar, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Já corre para adquirir o seu tecido, pra você não ficar sem, porque a gente vai fazer todos os projetos aqui no blog. E eu sempre coloco o molde disponível em tamanho real gratuito no site pra vocês. Então, não se preocupem em fazer a modelagem, para quem não sabe, porque não tem este problema, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo, onde já vai, a gente já vai estar fazendo uma dessas peças aqui.